Vamos aprender a trocar palmilha de sapatos femininos aqui nós temos a palmilha do sapato feminino que está prejudicada é de um sintético que está descascando a dona não quer mais assim ela acha que o negócio não tá bom que bom pra gente né aí nós vamos trocar com uma ferramenta que não machuca o sapato nem machuca a mão da gente eu arranquei já essa daqui e arranquei essa daqui nós vamos trocá-la assim mesmo, vai trocar só uma? não tem jeito né? na hora de trocar a gente vai escolher o que colocar aqui, essas são as originais nós vamos utilizar isso daqui, bonito né? é bonito? Sei lá bonito, eu acho bonito. Tem um segredo, o segredo está aqui. Você vai colar isso aqui. isso que você vai fazer você na verdade não vai substituir porque senão você tem que desenhar outra palmilha você vai simplesmente colá-la num novo material você vai passar a cola aqui Muito isso a Juliana está me chamando. Juliana, minha melhor aluna. Sapateira há dois anos. Vou acelerar um pouquinho a imagem. Porque isso aqui está meio enrolado. Parece malandragem. Você pode dizer, olha que malandro ao invés de fazer outro. Não. Facilita a minha vida. Facilita a sua vida. Mas a sua cliente vai ter mais qualidade porque agora vai ficar mais macio A palmilha acaba ficando mais macia Porque ela aumenta a sua espessura Então vamos colar essa daqui Palmilhas a gente começa a colar Pelo fundo Pressiona bem É isso Acabou Tá? Palmilhas novas in such